Confesso que eu não sei nem que horas são, mas bem-vindos. Ah, eu acho que são quase uma e alguma coisa. É, nós vamos falar hoje sobre comunidades empreendedoras e como construir essas comunidades, tá? É... Eu sou a Laureane, sou da comunidade Lab Kids, lá de Brasília. Meu nome é Yolanda, sou da Liga de Empreendedorismo Potiguá, de Natal. Eu sou Rodrigo Nascimento, co-criador da URU, lá de Salvador. Salvador, Bahia. Quero a carajé na próxima. Só para deixar bem claro. A gente vai fazer um talk para ficar mais tranquilo, uma conversa mesmo. E a gente vai apresentar um pouco do que a gente faz e como a gente faz esse empreendedorismo que pode ser de uma forma talvez um pouco diferente para vocês. E aí depois a gente vai abrir para perguntas e a gente vai entrar numa grande conversa coletiva. tá? Só para ter uma ideia aqui, quem que aqui é de comunidade? Legal, Especificamente voltada para o empreendedorismo. Muito massa. E para educação tem alguém? Legal, bacana isso. O mais legal é que nós três a gente trabalha com a comunidade e trabalha com educação em diferentes as nichos as e aspectos. Quem começa? Você pode começar. Ah, então eu vou começar com o rua O Hu hoje Diante de tudo que a gente faz, a gente costuma dizer que a gente conecta pessoas através de conteúdo e experiência. Então, lá na cidade, a gente tem uma comunidade de creators e de pessoas que produzem conteúdo para a internet, onde, durante... Agora, a gente tem cinco anos já de atividade. A gente oferece treinamentos, agenciamento, eventos... Uh para a comunidade de criadores para que eles possam assim, profissionalizar naquilo que eles fazem de conteúdo para a internet e sai também um pouco dessa bolha de ferramental e de como estruturar o conteúdo e entregar mas a gente parte para um diálogo de entendimento de vida desse criador né de propósito, de, de saúde mental de como ele pode trabalhar ali a audiência conectada para transformar aqueles números todos em pessoas, traduzir, melhor dizendo, esses números em pessoas e construir uma comunidade. Pô, eu acho que eu vou aqui em seguida, né? Uh, a Liga de Empreendedorismo Potiguar ela surgiu há uns três anos atrás, com a proposta de ser Liga Universitária, que são é, grupos de estudantes que estudam um determinado assunto e querem transmitir esse determinado assunto de alguma forma. E aí a gente escolheu empreendedorismo porque há três anos atrás, por incrível que pareça, essa era uma temática, acho que ainda é, muito pouco abordada na cidade do Natal e no Rio Grande do Norte, então, meu Deus. E a gente está vendo cada vez mais crescendo isso, graças a Deus. Estamos é, com a comunidade aqui em Jerimum Valley. Uh, aí, Mona. Ah, o Washington está ali, eu estou sem óculos, gente. Mas estamos com a comunidade muito foda aqui já. E a gente escolheu essa temática e começou a trabalhar dentro da universidade para ajudar, é, dando aulas de oficinas, de tipo características ou é, ações que a gente pensa que faz um bom empreendedor, sabe? E a gente tem muito daquilo de que empreendedor não é o que abre uma empresa, empreendedor é o que você faz com a sua vida. E, a partir disso, a gente começou a notar que o problema não era os universitários. Quando você chega lá, você já está com a formação, você já está com a cabeça um pouco que feita e pronto já para o que você quer da vida, querendo ou não. Então, a gente começou a partir para as escolas e hoje a gente tem é, um projeto junto com a escola estadual, lá do, do Rio Grande um, um projeto piloto, né? que graças a Deus conseguiu vários parceiros a gente conseguiu renovar todo o laboratório de informática dessa escola e a gente dá aula de empreendedorismo e tecnologia. É, duas aulas que já estão na grade curricular da escola fixa. Isso para a gente foi uma grande vitória, sabe? E agora que saiu, a gente começou no ano passado, e agora saiu o resultado de Enem, a gente teve, tu lembra, Raí, quantos? Acho que umas 10 pessoas aprovadas no, na faculdade federal, o que para a escola, na época, a, para a escola é um recorde porque eles são de uma comunidade muito carente. Para vocês terem noção, as crianças lá abrem a porta de casa e tem gente jogando bola com a cabeça de um cara, entendeu? Porque a facção já tomou conta da comunidade. Então, para a gente é um orgulho estar fazendo parte disso desde o ensino médio e criando essa, essa bolha do empreendedorismo e fazendo as pessoas se interessarem, ganhando a esperança. Né? Eu acho que é o que a gente mais traz. É, lá em brasília com o lab kids a gente trabalha a gente começou trabalhando com crianças porque a gente ensina a educação tecnológica mas a gente como o o rodrigo disse a gente foge do ferramental porque a maioria das pessoas hoje quando formadas elas sabem usar muito bem as ferramentas elas sabem as linguagens de programação mas elas não por exemplo quem programa muito numa linguagem, às vezes, tem dificuldade de migrar para outra. Por que isso? Se a lógica funciona nas duas. Né? Então, a gente tenta trabalhar a base para que isso possa trabalhar de qualquer forma. Por que, que a gente faz isso? Porque o mercado de hoje vai ser diferente do mercado que essas crianças vão ser inseridas. Não vai bastar você saber, desculpa, saber programar, saber modelar, saber se é um bom design. Você vai precisar manipular essa tecnologia e é a favor do que você precisa. Então, qualquer profissão vai ter necessidade de entender... A... Opa! vai ter necessidade de entender a tecnologia. Fora isso, a gente trabalha junto as habilidades sociais, que é o que a gente chama de soft skills, e o desenvolvimento pessoal dessas crianças. Então, a gente trabalha de empoderamento tecnológico, que é o termo que a gente usa para isso. Lá, a gente, Por que eu falei que a gente começou com crianças? Porque desse trabalho que a gente começou a fazer... Surgiu uma demanda de adolescentes que queriam, de universitários que queriam passar pela mesma metodologia. E a gente começou de cima e foi... perdão, tá aqui. Ah, vocês fizeram meio que o contrário da gente, né? A gente começou com o universitário, porque estava todo mundo nesse ambiente, era uma comunidade de pessoas que gostavam do assunto, estudavam e está descendo. Né? Hoje a gente já, já fez a. Uma oficina, um tempo atrás, junto com a ONG chamada Rede CSF, a gente foi no interior do Rio Grande do Norte, e a gente conseguiu levar aula de neurociência robótica para a educação infantil. Então, a gente meio que desceu. Vocês fizeram a subida, o que é bem mais inteligente. Vamos combinar, né? É porque a nossa visão sempre foi preparar para o mercado. Só que a partir disso, da metodologia ser tão bem legal e as crianças se modificarem tanto dentro das escolas a gente tem cases de crianças que odiavam ir para a escola detestavam fazer dever de, casa, desculpa, dever de casa e depois que foram participar desses cursos dessa metodologia que a gente propõe que a gente desenvolveu uma metodologia espefísica gente desculpa estou bem cansada mas enfim a gente desenvolveu essa metodologia elas começaram a modificar a forma como elas aprendem, de sentir o desejo de chegar em casa, fazer as atividades, de ter ouvir a professora ou o professor falando alguma atividade lá e chegar em casa e ir para o YouTube, ir para uma internet e começar a pesquisar sobre aquele assunto. Então elas começaram a ser protagonistas da construção do conhecimento delas e da habilidade para o futuro. Você quer falar, Rodrigo? Tá. E aí, dessa demanda, surgem os adolescentes que querem participar. E, curiosamente, a gente viu que universitários tinham essa necessidade. A gente nunca pensou nesse mercado para universitários, porque a gente já imagina que eles já estão prontos. Mas eles tentam essa, essa necessidade. A gente testou com o primeiro semestre do curso de ciências da computação. E eles modificaram toda a estrutura que eles levaram para a educação ao longo, tanto que a desistência foi menor do curso no primeiro semestre que antes tinha uma desistência alta, foi menor e eles tiveram uma uma um rendimento melhor nas matérias, tanto lógicas quanto as que trabalham com exatas, quanto as Específicas de tecnologia. Eu gostei que você tocou no ponto que eu acho bem interessante: é do mito que a gente tem do universitário ter uma educação legal pelo fato de estar na universidade aprendendo Física 3. E a gente, quando começou a LEP, era por essa dor é por essa dor de ver o universitário sabendo calcular uma integral de sei lá o que, que eu não lembro nem mais disso, porque, né olha a hora, <risos> mas não sabia comunicação, não sabia skills básicas que iam ajudar ele no, no, no futuro. E a gente tem outras ações dentro de universidades que são apoiadas há muito tempo, como empresas juniores, olha aí a Brasil Júnior aqui representada, é, a gente tem empresas juniores, a gente tem comunidades de, de é, a ISEC, que são jovens universitários, mas no meu ponto de vista, eles são um grupo bem seletos. Né? Eles têm é, tem todo aquele processo, o que é uma experiência muito legal, eu sou pós-júnior, é, mas é um processo de que você acaba selecionando e você deixa de fora pessoas que talvez não tenham a mesma oportunidade de se doar ao mesmo tempo, como, por exemplo, a galera que precisa trabalhar para sustentar a família e estudar. Como que eles vão estar tá criando essa... Esses skills para o futuro, né? como que, que, que vai sair se você não oferecer outras oportunidades que não se dedicar oito horas por dia a uma empresa júnior ou a um ISEC da vida, que são excelentes, mas a gente sabe que precisa ter um tempo. Então, oferecer esses, esses minicursos, é, essas ações, no meu ponto de vista, colabora muito para isso, sabe? De, de, dessa, desse déficit que a universidade tem no nosso dia a dia. É, só complementando eu acho que às vezes não é só uma questão cultura é cultura social mas também a questão de como ela forma o conhecimento cognitivo dela que às vezes ela vem de um processo que é só você entender como são as habilidades cognitivas que você precisa, e você foca naquilo, mas você esquece de trabalhar a habilidade do desenvolvimento pessoal. E eu acho que o Rodrigo agora vai falar tudo, porque ele trabalha com essas habilidades de comunicação e para o público universitário e mais velho, né? já com adultos, não é isso? É, a gente tem um público muito plural lá na cidade, que se conecta com a gente de diferentes formas e em diferentes momentos, né? tem os profissionais que participam mais uh, do Roo Connect, que é um evento anual, e ali a gente tem outras formas de conexão, tem os meetups, que a gente tem um público que é mais um, creators e mais estudantes, mas um lance que a gente tem em comum nessa construção e ali na estrutura de criação de comunidade é perceber a identidade e o propósito compartilhado que a gente tem. Nos nossos três casos, é legal a gente perceber que, a partir da necessidade que a gente tinha e a partir da necessidade compartilhada também que a gente tinha com a comunidade, a gente conseguiu construir algo, né? Vocês, do jeito que vocês contaram lá em Salvador com o Hu, quando a gente começou, eu e o Alexandre, eu sou de jornalismo. E no nosso tempo de faculdade, a gente buscava coisas que a gente não encontrava na universidade. Então, a gente começou a buscar programas de embaixadores, a gente buscou é, comunidades que já estavam sendo formadas fora daqui do Brasil e que a gente não tinha ainda essa conversa lá. O nosso primeiro contato com comunidade foi em 2013, com o Road E de lá para cá, a gente foi começando a tocar nessa vida real de comunidade, nessa conexão a partir das necessidades compartilhadas. Né? A gente percebeu que na cidade a gente não tinha um conteúdo que a gente queria consumir, que era um conteúdo que normalmente vem mais para o lado de cá. Então, a gente fez o quê? Vamos criar o um nosso. E a partir do RuConnect, das conexões que a gente leva para a cidade, a gente consegue levar para outras pessoas também aquele conteúdo que a gente gosta. Quando a gente constrói ali a grade do evento, é engraçado que é um processo meio que... Diferente de alguns eventos. né? Tem eventos que constrói a grade a partir do que o público quer ver. Então, vamos construir a grade do que está sendo mais falado, do que as pessoas vão sair de casa para comprar ingresso. No nosso caso, a gente constrói toda a grade a partir do conteúdo que a gente acredita. A gente constrói e leva parceiros que se conectam com a gente. Porque... Os membros da comunidade se conectam com seus líderes, né? Os líderes são exemplos. Então, se a gente leva para o evento um conteúdo que é apenas comercial e que a gente não acredita, qual valor a gente está levando para esse membro que confia na gente? Quando a gente compartilha a propósito, a gente deve levar aquilo que a gente acredita. E a partir do que a gente acredita, aquilo pode se conectar com as pessoas e ali a gente tem primeiramente uma audiência, né, porque é o público conectado, e depois uma comunidade, que é um público que se compromete, que se engaja com o propósito. É interessante você falar aí de, de tipo se sentir representado, porque é, quando a gente vai sair do nosso espaço para crescer, né, como crescer como comunidade? É, é sempre interessante você identificar uma pessoa que já é dessa comunidade, tipo daquele espaço, e tentar trabalhar com ela, né, a gente teve esse problema, não esse problema, essa solução. que quando a gente foi para a escola, é uma comunidade muito carente. Né, e imagina aí, o, o povo tudo criado a leite de pera, chegando lá, o menino não ia respeitar a gente nunca, nunca isso, sabe? E aí a gente teve uma professora que era de lá, que nasceu lá, que abraçou a causa de uma maneira assim inacreditável, e trabalha com a gente com isso, e que começou a agregar mais pessoas. Então, esses multiplicadores que se identificam com a causa é o que faz a gente expandir e o que faz a gente continuar, pelo menos, né? tipo, no meu ponto de vista. É, eu acho que, independente de comunidade, de qual que seja, o que mantém uma comunidade é o objetivo comum. Então, como você agrega pessoas à sua comunidade? Porque, como eu, tanto o Rodrigo quanto a Yolanda disseram, é aquelas pessoas que acreditam e compartilham do mesmo sentimento que você. Às vezes o que une é a mesma dor, às vezes é a mesma intenção de mudar, mas tem alguma coisa que atrai e que faz ela trabalhar com isso. Mas a gente está falando de comunidades empreendedoras, né? Aí vocês pensam, não, quanto é que vocês estão monetizando com isso? Nenhuma das três comunidades monetiza diretamente. Ah, por favor. Ah, Quando... É eu vou, vou... Ah, não, só para complementar. Quando ela fala que a gente não monetiza, não quer dizer que a gente não está sobrevivendo com dinheiro. A gente faz ações que tem que reverter para a gente, porque a gente tem que investir de alguma forma no que a gente quer trabalhar, mas o trabalho que a gente faz é 100% voluntário. Sim. E a gente não vive em função do lucro. Então, quando eu digo monetizar, quer dizer que a gente não vive em função do lucro. A gente vive em função do objetivo que a gente tem. E o mais engraçado, não é engraçado, mas o mais interessante disso é que vocês pensam, ah, se vocês não monetizam, por que, que é empreendedora? porque a gente movimenta a economia do setor, da sociedade, da capital. E como a gente faz isso? Porque a gente agrega valor a essas pessoas que se tornarão empreendedoras e elas vão movimentar a economia. Então, indiretamente, a gente mexe com esse mercado porque a gente agrega valor a essas pessoas que vão movimentar o mercado. É importante também a gente analisar Duas coisas, separar o um meio que negócio de comunidade. Quando a gente pensa em comunidade, a gente não vai pensar em um negócio. Comunidade é comunidade, negócio é negócio. O nosso negócio da Uhul é conectar pessoas uh, a partir de conteúdos e experiências. Ok, esse é o nosso rolê, né a gente trabalha com isso, a gente faz eventos uh, pagos e tudo mais. O que é a nossa comunidade? A comunidade é o que a gente faz depois disso. Depois que as pessoas entendem o nosso negócio, pelo menos nesse caso em particular, depois que as pessoas entendem o nosso negócio e o que a gente faz, a partir daí essa conexão é alimentada pelo que vem depois, que é o nosso propósito. Então tá, a pessoa vai lá, participa do evento, seja ele pago ou não, mas não é uma conexão superficial. Não é um evento que tu vai participa e consome conteúdo e depois você não encontra mais os organizadores ou enfim você não vê que aquela conexão é constante né, e tem vida útil. É engraçado lá um exemplo bem real disso é que a gente sempre faz questão de participar dos credenciamentos do RuConnect. Connect. Então qualquer pessoa que for no RuConnect Connect ou que foi nas quatro últimas edições com certeza uh, teve lá o seu check-in feito por mim ou pelo Alexandre. E a gente faz questão de conhecer e ver todo mundo, por mais que depois a gente tenha que correr da entrada até o palco para fazer a abertura do evento, mas a gente faz questão de ver as pessoas que estão participando e ter essa relação mais próxima, porque a gente entende, e pessoas é um dos pilares da, da URU, mas a gente entende que pessoas e conexões elas precisam estar... Numa sinergia concreta, né? a gente fala de pessoas no sentido de que, ah, é o nosso público. Ou pessoas, as pessoas que, a galera que vai se reunir ali e participar de algo que a gente faz. Mas vai muito além disso, né? É quem você vai trocar aquilo que você acredita. É, é quem vai criar com você e não simplesmente consumir aquilo que tu faz. Que aí não seria comunidade, era só um rolezinho, né? Conversando sobre coisas. Tipo, uma vez por, por, por... na vida. Bom, eu acho que... que, que é acrescentar, porque eu acho que a gente poderia estar conversando mais, trocar okay. e formar aqui a comunidade do nosso palquinho. Eu acho, só a favor. É, então, só para fechar, eu acho que a gente vai... Comer... Eita, tem muitas perguntas, calma lá. A gente levanta a mãozinha para a gente poder encontrar vocês. E aí a nossa querida... A, a Kemi, Kemi ela voluntária vai, top, hein? É, ela vai ajudar a gente nesse processo, tá? Então levanta a mãozinha para a Kemi ver. Ele ele lá depois, e aí a gente vai indo, tá bom? É, na verdade, é, não é nenhuma pergunta, mas é interessante. Não sei se todo mundo acredita nesse negócio de energias, né? Só que eu acabei de conhecer a Liliana aqui, e, bom, já é uma da manhã, todo mundo deve estar cansado pra cacete, tá cagando mal, dormindo mal, comendo mal nas barracas aí, mas tá todo mundo aqui com um propósito. Aqui? É, tá porque... Tá todo mundo com um propósito aqui, né? E eu perguntei pra Liliana. Liliana, qual que é o propósito de você estar aqui agora nessa... nesse como construir comunidades empreendedoras, né? Porque eu tô aqui, me chamou a atenção, a gente foi conversando, e eu falei para ela de um projeto meu que eu tenho lá, tinha lá em Curitiba, né, que eu me mudei para Ribeirão Preto, é, de um grupo de amigos que se chama Mente Mestre, a gente sempre compartilhava coisas de desenvolvimento pessoal. Daí fomos trocando ideia aqui e tal, ela também gosta dessa coisa de desenvolvimento pessoal. E quando a gente se deparou, de repente a gente estava falando sobre criar uma comunidade, sabe? Então, não sei, é uma coisa assim que eu achei interessante de compartilhar aqui, né, e não sei, é alguma coisa de energia, eu resolvi compartilhar aqui é, é esse poder de você poder estar, tá, sei lá, eu li uns 10 livros no, no final do ano passado, e eu penso, como é que eu posso estar tá compartilhando às vezes as coisas que o livro me ajudou com outras pessoas também, para elas também de alguma forma se iluminarem é... ou, né, enfim, é só isso que eu tenho para falar. Só complementando, adorei o que você falou agora porque a LEP surgiu na Campus Party e foi engraçado isso porque uh, eu e uma menina chamada Laísa, ela estava aqui na Campus Party de Natal, eu não conhecia ela, só que a gente estudava quase o mesmo curso, o mesmo prédio e eu não a conhecia e um amigo meu, um nosso amigo em comum, passou meu número pra ela. Ela mandou uma mensagem. Ei, não sei o que, eu tenho uma ideia, vamos sentar, vamos criar. Eu disse, nossa, que massa. Não posso agora porque eu tô trabalhando. Eu já tava trabalhando aqui. Mas, assim, quando eu chegar em Natal, a gente conversa. Ela, beleza. Eu não sabia que ela estava aqui na campus. Tipo, dois dias depois eu encontrei com ela aqui na campus. Eu, o que é que você está fazendo aqui, querida? E a gente foi aí que começou. A gente sentou para conversar. É, e foi aí que começou a LEP. Então, eu sou a favor, me convidem, tá? Para desenvolvimento social. Não, pessoal, perdão. Eu só queria dizer uma coisa, complementando o que vocês falaram, é que as pessoas se encontram, indo nessa perspectiva das energias. Uh, os objetivos quando são o mesmo e as pessoas têm vontade de fazer alguma coisa que o que muda é você ter vontade porque não adianta você ter isso empreendedorismo isso comunidade isso o que seja na vida não adianta você ter a melhor ideia aquela milionário unicórnio do ano se você não tem vontade de fazer aquilo porque você vai pagar alguém para você fazer o que você quer. Ok, mas não é o mesmo desejo, não é a mesma coisa que você está fazendo. Porque você acredita, aquilo é tua ideia, o teu sonho. E é isso que eu acho que mais movimenta as comunidades, porque a gente acredita no que a gente faz. Isso é interessante até para engajar membro. Porque uma dificuldade que a gente tem, que eu não sei se vocês têm também, é a questão do engajamento do membro, de tipo, ser fogo de palha, Aí, depois de um mês estar tá no trabalho, ah, acho que não era aquilo que eu queria, não está acontecendo rápido o suficiente, não quero me dedicar, porque é difícil. Você é, imagina, por exemplo, lá no Rio Grande do Norte, não sei quem tem noção, é muito difícil fazer as coisas, porque a galera é muito tradicionalista, muito, vocês não têm noção. Como Agora que eles vieram entender que, por exemplo, engenheiro de produção pode ir para uma agência de, de, de, de, de marketing e trabalhar para organizar o, o, o produto deles. Então, é muito difícil. Fazer movimento lá é, é, é coisa de louco. E vai... E, e Olha, se eu contar as vezes que eu já pensei em desistir por causa disso, Jesus, eu acho que tipo estou falando todo mundo de Natal que está aqui, né que a gente chama os amigos para ver, é, pensar a mesma coisa. É, é, é louco, mas a gente vai lá e pelo propósito, lembrando que o que a gente está fazendo, que a comunidade cresce. É importante também a gente entender que não é fácil e que bom que não é fácil, né? É, as comunidades não nascem da noite para o dia. E, esses, quanto disse Fogo de fala, é engraçado, mas a gente muda e a gente muda todos os dias. E o nosso propósito pode mudar também, né? O que eu contava, não lembro para quem, que eu encontrei na, aqui nos corredores da campus, que quando eu comecei a faculdade de jornalismo, eu era louco para fazer jornalismo de redação e receber pauta no meio da noite e sair correndo e tudo mais. E aí eu comecei a ter experiências com isso e falei, eu não quero isso. E aí eu conheci a internet e falei, é isso que eu quero. Né? Então, a gente muda. Então, é cabe, acho também, o líder entender que os membros eles são mutáveis, eles vão se mudar, mas se existe ali uma real conexão, por mais que ele mude, ele vai estar conectado. Lá, é, a maioria do, dos nossos amigos e voluntários, pessoas que trabalham com a gente, é, diretamente no evento, não são da área de eventos, tipo, e não são da área de conteúdo e muito menos uh, da área de comunicação. Só que a gente tem algo em comum, que é a realização de de um evento que pode conectar pessoas e ali eles têm interesses em amizades e tudo mais, mas depois daquele encontro eles vão fazer outras coisas. Então, existe ali formatos que não vão caber para todas as comunidades. Então, pode ser que uma comunidade ela não precise ter membros que se encontrem mensalmente das mesmas, da, do mesmo jeito. Né? Pode ser que um mês seja de um jeito, outro mês seja de outro, pode ser que um mês eles não se encontrem, mas quando a conexão é real, as pessoas não precisam se encontrar. Quando a conexão é real, o encontro acontece, né como aconteceu aqui, como aconteceu ali. Ontem mesmo eu estava dando uma palestra no, no palco Criatividade e a voluntária que ajudava a gente anda com a gente agora, porque depois da palestra a gente conversou e ela me apresentou outra pessoa. Então, as conexões, elas vão existir. E quando isso é real, é um processo natural e que vai demorar, sim. E é importante que a gente entenda que a comunidade vai demorar para ser construída. É, a gente não constrói o propósito da gente da noite para o dia. Né? É algo que vem ali é, sendo construído. Quando a gente... Agora eu comecei a criar plantas em casa e é engraçado porque eu comecei a levar plantas para casa e eu ficava ali naquela tipo, tem que dar flor logo porque vai ficar legal. E nesse caminho algumas morreram e outras conseguiram resistir e eu estava analisando esses e falei, é, mas nem tudo tem um modelo pronto e nem tudo vai acontecer do jeito que a gente quer. Tem modelos que vão ser duradouros sim, tem comunidades que vão dar frutos logo e tem comunidades que não vão dar frutos de imediato mas aquilo é plantado né? e é importante a gente discernir também sobre o tempo eu achei isso meu Deus parabéns, perfeito, ele é o de comunicação vocês entenderam né ah, eu vou fazer aqui time para o Merchan do programa de voluntários. Os voluntários, as melhores pessoas aqui. Se inscrevam toda vez, um mês, dois meses antes. Ó, oh, melhor programa. Vamos é, passar É, perguntas. Oi, oi, oi. Enfim, é, queria complementar um pouco o que ele falou. É, ele falou, perguntou a Qual que é o nome da menina do seu lado? Liliana. Liliana. Perguntou é, por que que ela... Perdão, você ta... pode falar um pouco mais alto Ah, outra. sim. É, tô me ouvindo melhor? É... Ele perguntou aqui para Liliana por que, que ela estava nesse palco, né? Mas é importante saber por que, que a gente está aqui. A campus em si é uma comunidade, porque a gente consegue encontrar muita gente aqui e reencontrar muita gente aqui. Isso que você falou de conexão não ser algo imediato, é muito legal a gente ver um cara que a gente falou um pouquinho em qualquer lugar que a gente conheça, qualquer comunidade que a gente conheça. E aqui a gente vai para Campus B, tomando uma cerveja junto e a gente fala por horas e horas e conhece alguém que você só sabia um pouquinho. E aí, do nada, você tá começando uma amizade e o cara fala sobre muitas coisas legais que te agregam. Entende? Você aprende muita coisa junto. E a gente é lá da encamp né, a galera aqui. E a gente é da Compec, Empresa Júnior e a Compec foi um negócio que, para mim, salvou minha vida, sabe? Porque eu já fazia projeto, eu participei de um negócio na escola também que me ajudou a aprender, TCC, TEC, uns programas lá, mas aí eu entrei na faculdade achando que ia ser legal, né? Vou entrar lá, todo mundo vai virar, ah, opa, tudo bem, meu projeto aqui, vem participar, mó da hora. Mas ninguém é assim, sabe? Tipo, todo mundo lá tem uma cabeça meio fechada, ok? Não é, não é algo normal querer fazer projetos. E aí eu fiquei o ano inteiro, resolvi não entrar em nada e entrei em depressão. E aí no, no ano seguinte eu resolvi entrar para a Compec e mudou minha vida, porque é uma comunidade e é aquele negócio, né? Tem um objetivo em conjunto, fortalece todo mundo, né? Então, é mais falar disso, né? Falar da minha experiência participando de uma comunidade e, e falar que a campus também é uma comunidade. Isso eu concordo plenamente. Eu acho que a campus é a grande comunidade com nichos diferentes. Então, a campus é porque ela conecta pessoas com desejos, objetivos totalmente diferentes, mas que, no fim, todo mundo tem a mesma, o mesmo gás, a mesma... Como disseram aqui, a gente encara, tá ruim, gente reclamando, mas a gente está aqui porque a gente gosta. Ninguém obrigou ninguém a vir para cá. Ninguém falou para você. Não, é, eu só estava comentando para mim, mas vamos lá. É aquela coisa, por mais é, a gente está reclamando, mas a gente está reclamando porque a gente gosta. Então a gente está sempre querendo fazer mais, fazer melhor. Posso terminar? Ah, desculpa. Que a LEP, ela é formada por galera da, de todas as graduações. A gente tem de biólogo, nutricionista, tem farmacêutico, cara de TI, publicidade. E isso faz a gente ser forte, porque cada skill de uma pessoa fortalece o da outra. É como tipo aqui, entendeu? Complementa, né? E o mais legal é que quando a gente reclama com a necessidade ou com o anseio de criar a mudança para melhorar, é diferente da gente reclamar para desconstruir o que está ali são duas coisas diferentes então se a gente tenta movimentar é aquilo você pode falar mal mas o que, que você está fazendo para mudar a situação que está ruim? Isso vale para qualquer lugar na sua vida. Ah, poxa, isso aqui não está legal na minha vida. Ok, mas o que, que você vai fazer para mudar aquilo na sua vida? né? E isso é o grande desafio de uma comunidade. Você tem que concentrar aonde você quer chegar. E a gente se lapida o tempo todo. Numa comunidade, mais ainda. Porque, às vezes, uma conversa dessa que você teve numa fila, Todo mundo reclama de fila, mas eu acho que é o melhor lugar para a gente conversar numa fila. Eu adoro conversar numa fila, por quê? Você tem cada insight de uma pessoa que você nunca viu na vida, que pensa totalmente diferente de você, mas que aquilo ali pode te trazer um ahá incrível. Ahá, para quem não sabe, é aquele, aquela frase, aquela palavra de alguém, ou própria sua, que puxa uma ideia que você estava lá guardado e de repente você descobre como fazer. Só para a gente fechar, a pergunta do colega que ele está esperando ali, e a gente fecha... Oi, é, boa, noite. boa noite. Boa noite. Boa é, noite. Retomando a palavra aqui dos nossos campuseiros, é, é, a gente está numa situação, tipo, eu estava bem em dúvida de vir nessa palestra uma hora da manhã, mas acabou que até agora foi a que eu mais me identifiquei. É, eu sou o Pedro Garibaldi, sou presidente do Núcleo de Empreendedores, lá da USP de Ribeirão Preto, uma entidade que já tem 20 anos de história. É, provavelmente a primeira focada em empreendedorismo e depois eu queria bater um papo com todo mundo e foi algo assim que transformou a minha vida também se envolver, construir comunidades hoje a gente tem quatro projetos a gente está voltando para um cunho mais social é, e eu queria fazer uma pergunta para vocês é, vocês sempre tiveram como foco esse impacto social através do empreendedorismo como que foi o trabalho para metrificar essa atuação de vocês? Vocês mediam essa alteração em comunidade, é, a alteração na, na vida dessas pessoas? Como era feito esse estudo? Porque... Como que a gente entrou na comunidade? Isso. É, são métricas de impacto social. Como é que vocês identificaram que vocês... É, concluíram o objetivo de vocês. Porque isso é um, uma dificuldade nossa no momento. Eu estou um pouco confusa, eu acho que é por causa do horário do sono, mas vamos lá. Você quer saber como que a gente identificou as comunidades que a gente queria é, atuar e como que a gente se fixou nelas, é isso? Não. É sobre é, se vocês foram efetivos e como vocês mediram ah, nossas a métricas conclusão. isso entendi é, eu vou responder isso porque é algo que a gente está sofrendo nesse momento ah, quando a gente fez a primeira ação foi no interior do Rio Grande do Norte na cidade de 4 mil habitantes Imagina que a gente chegou lá, um grupo de 16 pessoas, e a gente tinha planejado, conversado com o prefeito da cidade, tudo bonitinho, íamos fazer aulas com os alunos do ensino médio de 150 pessoas. Quando, chegou nisso, é, quando a gente chegou lá, a, a diretora da a secretária de educação da escola olhou para a gente e falou olha, galera, simplesmente vocês tiveram um pouco mais de 150 pessoas inscritas". Só do ensino médio, e as crianças estão chorando para ter aula também. Aí, quando fala, tá, quanto mais de 150? Então, umas 400. Aí a gente viu, porque vai vir gente de outras cidades, não sei o que. vocês. Aí, como que você faz? Você não nega. Você não nega educação a ninguém. A gente se desesperou, teve um dia e meio para poder re reprogramar o curso, dividir turmas. E ninguém dormiu. E aí a gente começou a, a programar também para as crianças, porque não faz sentido. No final de tudo, a gente conseguiu é, fazer esse trabalho com 700 pessoas. Beleza, massa. E aí, o que é que veio depois dessas 700 pessoas? A gente não sabe. Não sabe, porque foi tão na correria que a gente não se programou. Foi um impacto, eu acredito que sim, pelo menos uma... Daquelas 700 pessoas, mas eu queria saber, sabe? Então a gente foi se adaptando, foi criando. Da segunda vez já foi um pouco melhor. Agora que a gente está na escola de ensino médio com isso, a gente está trabalhando com uma, uma metodologia do um nosso mentor. Inclusive, a palestra dele é amanhã chama. O nome dele é Fred Alecrim. É uma, tipo, um dos caras mais geniais que eu conheço na vida. E ele meio que adotou a gente para mentorar. E ele nos apresentou esse cara que tem uma metodologia de educação que faz o perfil da criança para entender criança adolescente. Depois, se você quiser, a gente pode conversar sobre isso. Aí você também. Que faz, tipo, mapeamento do perfil dele e como que a gente pode ajudar. Então, a gente começou a ver qual que era esse perfil, o que é que motivava essa criança. E a gente tá querendo fazer isso periodicamente e medindo o quanto que está indo em nota de aprovação do ano passado, do ano passado para cá, mas isso é para nesse nicho específico, mas é como ele falou, é uma coisa que demora, é uma coisa que a gente está trabalhando, por isso que eu falo que é projeto piloto, porque só está nessa escola, para poder crescer, a gente tem que desenvolver muito, e como ela disse, não é o nosso trabalho principal, essa é a parte mais difícil, porque a gente ama fazer, só que eu não ganho dinheiro com isso e eu tenho que me preocupar com os meus dois empregos, assim, porque eu sou quase o Júlio. E... É, a gente tem que pagar os boletos e os boletos da liga também, né? É aquela coisa. E, e então é bem mais demorado, entendeu? Tipo, além da demora que tem, por ser difícil, você vai ter essa demora, de você não ter uma dedicação exclusiva. Só... Queria, né mas... Ah, você Acabou. pegou. Mas a gente pode passar só. Ô, Médio, me dá dez minutos. Vocês oh, querem mais 10 minutos? Só para a gente fechar. Ó, Tá. Ah, aqui, bom. Só um sobre dados, que eu acho importante também. É, existem dados que são concretos, existem dados que são abstratos. né Tem coisas que dá para a gente medir por números e tem coisas que não. Lá... Na URU, a gente tem os dados uh, dos eventos que a gente faz, então, a gente vai ter a lista planilhas uh, dos participantes, os dados, uh, o numeral disso, né? o, os dados de quando cresceu, uh, o período, qual tema engajou melhor. Então, a gente consegue metrificar isso. Tem coisa que não dá para metrificar e que é o mais importante. Agora, né? Tem coisa que não dá para metrificar, mas que a gente consegue... Uh, viver e ver depois, né, e tocar. Por exemplo, teve a gente fez um, uma sequência de mentoria no etapa que a gente fez gratuito e uma das participantes da mentoria disse, gente, depois daqui eu vou mudar todo o meu negócio. Eu não consigo mais enxergar, a partir do que a gente conversou aqui, o que eu estava pensando em fazer. Ou de um cartão que a gente coloca numa sacola de um participante e esse é um, um caso muito que mexeu bastante com a gente é, no Ruconect do ano passado, a gente costuma colocar alguns textos dentro das sacolas participantes. Né? E um desses textos era Números são importantes, mas o mundo é feito por pessoas. E uma Instagram pegou esse cartão, caiu na sacola dela. Quando ela chegou em casa, ela publicou isso chorando e disse que ia olhar para aquilo ali todos os dias, quando ela começasse a produzir conteúdo porque ela sempre ficava bloqueada na beja dos números, né? Porque ela precisava engajar o conteúdo que ela publicava, porque ela precisava ter mais seguidores, porque as marcas não iam ver, enxergar ela. Então, quando ela percebe que, OK, números são importantes, mas o mundo é feito por pessoas, não é pelos números, é pelo conteúdo que você publica e o impacto do teu conteúdo na vida das pessoas. Bem, quando a pessoa recebe isso, ela muda, né? Não dá mais se ela pensar em números do mesmo jeito. E aí, quando a gente foi ver né, os stories da, do evento depois, a gente ficava bem, mas isso vai além de 300 pessoas no auditório. né Isso vai diretamente na no jeito de produzir conteúdo e na forma com que ela enxerga o mundo e como ela vai passar isso para os seguidores dela. Então, tem esses dois tipos. A gente pode também medir sucesso de duas formas. né Então, é bem plural. E que bom que a gente consegue fazer esse discernimento, porque senão a gente acaba achando que tudo é número e que tudo é métrica e acaba esquecendo o valor humano, que é o mais importante do rolê todo. Né? É pelas pessoas que a gente faz isso. Inclusive, a maneira de se medir YouTube agora, se você me corrija se está errado, não é mais por número de seguidores, é pelo alcance e pelo engajamento que eles fazem. Né? Então, YouTube, Instagram, é isso significa que pessoas estão cada vez mais importantes, apesar da gente estar mais digital. É, isso que a Yolanda falou é interessante, porque a gente está voltando, né? A gente chegou num momento tão tecnológico que a gente precisa reconectar essas pessoas. Embora elas sejam muito conectadas, é interessante que a gente precisa reconectar as pessoas com as pessoas. Mas o que eu queria falar eram duas coisas. Uma é que você perguntou como a gente mede isso. Uh, eu sou professora e sou pesquisadora. Eu adoro pesquisar sobre educação, pesquisar sobre muitas coisas, e eu faço isso de um hobby prazeroso e de uma coisa que eu adoro. Existem métricas que se chamam métricas de impacto social. O que, que isso faz? Ele mede, não os números, mas o valor agregado àquelas pessoas. Então, não é quantas pessoas você atingiu, mas o que você mudou na vida dessas pessoas. Então, se você tem 10 pessoas, se uma delas modificou a vida dela, mudou aquela chavinha, mudou a RAA dela, você atingir o impacto que você queria. Esse é o seu objetivo. Então, dá uma olhada depois sobre isso, vale a pena, é muito legal. E existe uma outra coisa dentro das pesquisas que a gente está acostumado, principalmente dentro de faculdade, é aquela pesquisa que é teórica ou é uma pesquisa científica no sentido de conceitos. Mas existe um outro termo, principalmente quando a gente lida com, com pessoas, que é a pesquisação. A pesquisação, ela não trabalha números, ela trabalha a modificação da pessoa, ou seja, ela trabalha o impacto que você causa na pessoa. Embora poucas pessoas lidem com isso, eu adoro. Pesquisação é o meu foco. E aí a gente trabalha com essas métricas. O que você faz? E aí você existem duas formas de você avaliar isso dentro de uma pesquisa, que é o impacto real durante a ação, durante o curso, você vê a transformação dessa pessoa durante um caminho então você vê a evolução dela do primeiro dia que você entra com ela quando é o mais longo não é só um evento até o fim então você vê essa curva você consegue entender o que, que foi de verdade impactou na vida dela o que que não impactou tá depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso que o nosso tempo está estourado e outra coisa que é muito interessante falar é que esse impacto que você gera, ele é muito mais real do que qualquer impacto numérico. Uma coisa que eu, a gente ouvia muito antigamente, ouvia-se até hoje, principalmente em estatística, ah, eu só sou um número para o Estado. Ok, realmente, a maioria das vezes a gente é um número, mas as coisas estão mudando eles estão começando a ver agora a questão pessoal a questão do agregar valor principalmente na área de educação embora a gente vá caminhar lentamente para isso até ter uma mudança real uh, alguém tem mais uma pergunta para fechar ai meu deus a quem me vai matar a gente daqui a pouco <risos> Vai matar, eu vou dormir aqui, gente. De duas uma, assim. Tô. Já estou tô, quase deitada. Não, é uma pergunta um pouco rápido é, eu né? acho. Meu nome é Maurício e a minha dúvida é mais por curiosidade mesmo. Como foi que vocês construíram a comunidade que vocês têm hoje? Qual, o que foi que facilitou para vocês chegarem ao que vocês já chegaram? Algumas pessoas eu vi como ela que falou, que encontrou um facilitador, que foi a professora, que aproximou você da, da comunidade e tudo mais. Mas... Tem como vocês contarem rápido, assim, tipo um resumo de como foi que vocês começaram? Não o um insight, não o um objetivo, porque isso a gente conseguiu ver com o tempo. Mas no passo a passo mesmo, no, no físico, de como você se conectou com uma pessoa que te ajudou, ou o que, sabe, como é que funcionou mesmo esse processo? É, a vida é feita mesmo de conexões, não dá, não dá pra contar isso sem é, relembrar é como os meninos aqui... É, eu conheci o Alexandre, que é co-criador da URU na faculdade. É, primeiro dia de faculdade, eu faço sempre o discernimento. Primeiro dia de qualquer coisa, faz faço discernimento ali de quem eu vou ser amigo e de quem é legal. E, de quem... e aí eu percebi que, bom, encontrei um parceiro aqui para fazer trabalho junto. Só que a gente foi percebendo que a gente tinha mais sinergia ainda, né? E quando a gente percebeu essas necessidades que a gente tinha de conteúdo que a gente não tinha na cidade. Depois dessa conexão, a gente sentou e traçou o caminho, né? Bem, o que a gente vai fazer daqui a cinco anos? É, e a gente desenhou quando a gente sentou para desenhar o Rua em 2015, a gente desenhou já cinco anos para frente, né? E é engraçado, mas não foi tipo cinco anos de forma pontual, né? Tipo, ah, isso aqui, isso aqui, isso aqui. A gente pensou nos cinco anos como quais os degraus a gente precisa ah, passar para chegar onde a gente quer. O que é, é que a gente a precisa fazer missão, né? para posicionar bem é, o nosso negócio? A gente desenhou há cinco anos. E quando aquilo que você vive é real e tem um significado genuíno para você, o tempo ele é o seu melhor amigo. Porque o que a gente desenhou para cinco anos, a gente conseguiu em três. Não é? Não é? A gente pensou, por exemplo, para a quinta edição do, do WhoConnect, é, ela começar a ser monetizada, né? as marcas começarem a pagar cotas, né? como normalmente as pessoas falam. Só que na terceira edição isso já acontecia. Na primeira edição a gente não tinha grana para pagar o teatro, quando a gente começou a fazer o evento, mas a gente tinha uma palestra do Twitter, a gente tinha uma palestra do Bright, a gente tinha palestras que faziam parte do nosso objetivo primeiro, que era levar para Salvador um conteúdo que a gente não encontrava. Então, esse era o nosso propósito. Era por isso que a gente mandava e-mail todos os dias e caçava parceiros, porque a gente tinha que, que fazer aquilo se tornar real. Então, a gente desenhou ali os cinco dias, e a gente passou um ano curando, e só depois de um ano que a gente passou Estudando, vendo quem tinha sinergia com a gente, que a gente fez, entendeu? Então, penso que o mais importante é desenhar o longo prazo. Tem uma frase que eu gosto bastante, é que quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, desenha ali os cinco anos que você quer e ali vai vivendo dia após dia desses cinco anos, né? Não ali um período todo, mas vai vivendo de pouquinho em pouquinho uh, para conseguir chegar onde tu quer. Tá. Beleza. Aqui. Já estou saindo fora, né? Vou contar um pouco de como começou o Lab Kids, tá? É, eu participo de outras comunidades, mas eu vou contar um pouco dessa história porque eu acho muito legal. A comunidade Lab Kids ela surge de uma dor que não é a principal. Hoje a gente mudou totalmente, reconfigurou. Mas a dor que a gente tinha, eu já tenho algumas outras formações, mas eu estou fazendo agora a licenciatura em informática, que é a licenciatura em computação. E aí a gente tinha uma dor de três pessoas, vou falar o nome dele só porque ele reclama quando eu não falo, mas ele não está aqui. Eu, Trep Samuel, estávamos conversando sobre, poxa, a gente está num caminho, numa faculdade, numa instituição pública de tecnologia... E as pessoas não trabalham. Elas estão naquela caixinha de assistir a aula, se preocupando de passar na prova e passando para frente. E a gente surgiu de uma dor nossa. Só que não era uma dor nossa de a gente querer trabalhar, não. Era uma dor de... A gente quer movimentar esse campos. A gente quer fazer as pessoas atuarem. Como a gente está num campus que é de tecnologia e as pessoas não se movimentam? Então, a partir disso... A gente começou a fazer, então tá, se ninguém quer fazer, a gente vai começar a atrair pelo exemplo, porque se a gente fizer, todo mundo vai querer fazer. A gente tentou, a primeira proposta, a gente não é nada, a gente é super humilde. A gente tentou para a FAPDF, que é uma, uma instituição de fomento para quem não conhece. A gente foi recusado, porque a gente esqueceu de fazer o resumo. Um detalhinho, assim, o projeto a gente desenhou, estava perfeito, já era com o ensino de robótica, só que a gente esqueceu um detalhe, que é a questão do resumo burocrática. E aí, beleza, a gente tomou um banho de água fria. E aí depois eu já tinha, estava triste, desistindo, e aí surgem outras duas pessoas nesse universo, que é o Gui, que está ali atrás, dá um oi o Gui, e um outro parceiro que também migrou, que é o Jailson. E aí a gente começa, não, vamos tentar isso de uma forma menorzinha, É a humildade chega de verdade. A gente tentou financiamento pela própria instituição. A gente fez o primeiro case com três dias de aula e a gente fez para a comunidade do setor mesmo. A gente teve, nesses três dias de aula, mais de 300 inscrições, não é isso, Gui? Para três dias de aula. E esse case foi muito legal. Foram três dias de aula. Não teve nada mais do que isso, gente. Três dias de aula. E foi muito legal porque a galera investiu muito. Só que quando a gente foi para fazer esses três dias, aí eu já cheguei para a galera. Se a gente vai fazer, a gente vai fazer direito. O Gui tá ali de prova, não deixa a gente mentir. E aí a gente não trouxe uma estrutura que era simplesmente um projeto acadêmico. Desde o início eu falei, não, se a gente vai fazer, a gente vai fazer direito. E a gente começou a instrumentalizar isso e a fazer isso com cara de negócio, a profissionalizar o que a gente estava fazendo. Na edição seguinte, todo mundo já queria fazer, na escola, ah, eu quero fazer um projeto, eu quero fazer um projeto, isso, aquilo, aquilo outro. E a gente foi fazer o nosso segundo case. E aí a gente abriu para, com mais cursos, foi robótica, foi pensamento computacional, modelagem 3D e, é, e jogos educacionais, jogo, criação de jogos 3D. Beleza. A gente teve mais de duas mil inscrições para um curso que ia durar três meses. De tanto as crianças falarem, não, eu quero mais, a gente estendeu esse curso de três meses e a gente falou, não, vamos fazer o módulo 2, né? O que, que é isso? Sete meses. Sete, sete meses. Não, calma. A primeira versão começou com três meses. O módulo um, 3, quatro, quatro meses. E aí, de tanto essas crianças gostarem, a gente abriu o módulo 2. Ao todo foram sete meses. E aí, a gente resolveu fazer... Isso a gente já vinha desde o primeiro. Vamos fazer um festival para essas crianças mostrarem aquilo que elas aprenderam. Então, a gente fez o primeiro Lab Kids Festival. Nesse evento, todas as crianças apresentaram um produto que elas tinham feito durante os cursos. E aí, é, elas apresentaram... O mais legal foi a recepção dos pais. As crianças estavam ansiosas, eu tinha crianças nervosas, porque elas tinham que ser passar também uma avaliação para elas entenderem como é esse mercado de você produzir e você ter um feedback. E aí elas estavam nervosas, algumas não, e elas estavam tranquilas, porque para elas era um trabalho, ok, elas iam apresentar para muitas pessoas, que a gente teve um público bem legal, e a gente movimentou. A gente fez numa quadra poliesportiva, e essa quadra virou um case totalmente diferente. A gente desconfigurou a quadra e virou um evento. Só que o mais legal disso tudo não foi as crianças gostarem do que elas estavam fazendo, não foi as pessoas estarem lá. Foi a reação dos pais. Eu tinha pais que choravam, emocionados por verem que os filhos deles estavam construindo tecnologia. Eu tinha retorno de pais que vieram para mim falava nossa eu sabia que era bom porque já tinha me dito que era bom mas eu não sabia que era assim eu não sabia que meu filho ia saber sair daqui fazendo isso então é, eles tinham aquele pensamento ainda ferramentista e na hora que eles viram a evolução dos filhos eles começaram a ficar emocionados com aquilo e isso é uma métrica de impacto porque a gente tem esse feedback de pessoas que estão vivendo a realidade e Acabou, eu acho que eu respondi a Kemi. Acabei, Kemi. Muito obrigada. É... Olha, eu acho que a Mayara escolheu as três piores pessoas que mais falam nessa Campus Party e vai botar nesse painel. E num horário horrível, né? Vamos combinar, pelo amor de Deus. Mas só para complementar dois pontos que você falou que eu prestei atenção. Primeiro, é burocracia. Jesus, burocracia é importante. Por mais que a gente não negue, a gente está sofrendo agora na lep porque tem que tirar o CNPJ. Porque a gente só pode participar de qualquer coisa nessa vida, com essa com todo perdão, Depois merda da CNPJ. Depois de seis meses com o CNPJ aberto. E, tipo assim, não importa que a gente já está há três anos trabalhando nisso, tem que ter o CNPJ. E o melhor de tudo é que você tem que ter uma residência para ter esse CNPJ. E não pode ser na casa de ninguém, que é todo mundo estudante lascado morando na casa dos pais. né então, é, é o primeiro fato, e o segundo, é a questão que você comentou das apresentações dos filhos, a gente também teve a apresentação lá no sertão, coisa mais fofa, um menino de tipo, eu acho que ele tinha 10 anos, é, a gente fez, é, deu minicursos, no final dos minicursos eles tinham que apresentar uma ideia, pra, uma solução para um problema da cidade. Imagina aí, a cidade que a gente fez é a 7 horas de viagem de Natal, que é a capital. Né? Então, é no coração do sertão nordestino, assim, bem friazinha, passa um vento, né? É, tipo, a gente sai da, da, abre a porta, o demônio sopra na sua cara. Aí, é, o menino chegou e disse, ah, a gente poderia pintar todas as ruas de cores frias, porque assim a cidade ia ficar mais fria, porque ele tinha aprendido na aula de design que eram cores frias e cores quentes. Inclusive, a Amanda ensinou isso para ele, tá ali trabalhando no Hackathon, a coisa mais fofa. E aí, é, aquilo pode ser tão estúpido para algumas pessoas, mas foi tão incrível para aquele menino estar tá falando aquilo de uma comunidade. Tipo, uma das mães, a gente tinha que pegar autorização dos pais para participar, né? E uma das mães não sabia escrever. E aí ela não, ela se recusou a aprender a escrever, tipo, ah, mas eu te ensino a, a escrever seu nome. Sabe? Tipo, imagina aquela cena. Eu, eu, nesse dia eu chorei, assim, escandalosamente, porque eu entrei, era uma casa de taipa, de taipa mesmo, ela era uma senhora, assim, lavando roupa, uma senhora negra. Eu disse, pronto, voltei a, no século passado, assim, e ela se recusou a, a aprender a escrever seu nome, porque ela não era capaz disso mais. Ela já tinha perdido, assim, estava no a esperança dela já tinha acabado geral e quando ela viu que a filha dela foi uma das sorteadas para receber o impressora 3D, é, porque teve o melhor desempenho, essa mulher chorou também desesperadamente que era coisa, mas porque para ela não tinha mais saída. Tipo assim, e isso é como você fala, é o, é o retorno. A gente sabe que alguém foi mexido. Ó, você aí, suas métricas. Alguém foi mexido aí, entendeu? Então, não posso reclamar. Bem, gente, é isso. Então, obrigado. A gente tem bancada aqui, esparada pelo corredor da campus. Então, encontra a gente, troca uma ideia. Vai ser uma alegria conversar mais com vocês. Obrigado também pela atenção até esse horário. E até...